Obrigado pelo convite para dar uma conta. obrigado. É uma, uma honra estar aqui no Clube Militar, tá? porque eu sou sócio, que meu pai foi presidente, também teve a honra de ser presidente, então eu tenho um carinho muito grande estar aqui e muito obrigado pelo convite. E quem assistiu o Tropa de Elite Pirata? Alguém viu o pirata aí, o Tropa de Elite Pirata? Funciou ou não? o senhor também? O senhor? Beleza. Né? Viu ou não? Sobre deve cinco reais, viu né? Quando terminar o evento, aí. A minha mãe também viu Pirata também, não só viu como deu uma cópia pirata pra vizinha e disse pra vizinha que é uma estratégia de marketing para divulgar o filme. Na verdade não foi isso não, na verdade foi um rapaz que fez a cópia pirata, da DreamWorks legendas, ele foi preso, ele pagou uma cesta básica, foi solto e deu tudo certo. Já o 2 não, o dois nós tivemos 12 milhões de espectadores, não teve pirata, é o filme mais assistido na história do Brasil é um filme absolutamente feito sem recurso público, tá? não usamos nem a lei Rouanet, nem a lei do audiovisual tá? então não tem um centavo de recurso público no Tropa de Elite isso é uma vitória para a gente porque hoje se debate muito a questão do uso do dinheiro público no cinema o Tropa de Elite, o ano 74 o Narcos o... e aquele filme que se apartilha agora, o Mecanismo zero reais de recurso público é... Eu vou falar um pouquinho de cinema, porque eu preciso falar de narrativa. Então é importante que eu fale de cinema, porque a gente vai falar de narrativa de segurança pública. Em 2006, eu saí do Pop, do fui trabalhar num banco privado, Banco Santander, aqui bem perto. Eu colocava histórias de, de polícia no papel. E um dia eu percebi que eu tinha 70 histórias de policiais. Eu pensei, isso aqui dá um filme e eu procurei o Walter Salles Walter Salles é um cineasta famoso que fez um filme chamado Central do Brasil tu viu, Renato, Central do Brasil? e o Walter Salles me recebeu foi muito educado comigo ele é dono do Itaú dono do, do banco, é dono do Niob brasileiro ele falou Pimentel, não me interessa brasileiros não gostam de filmes de policiais brasileiros gosta de história de bandido Pichote, Cidade de Deus Cara de meu nome é Johnny, Lula, filho do Brasil. História de policial, ninguém vai se interessar. A narrativa do sistema brasileiro não contempla histórias de policiais. É verdade. Você para pensar, o americano faz, em média, 10, 15 filhos policiais por ano, o Brasil não faz nenhum. Então, de fato, a narrativa do oprimido da, da vítima Ela foi dominada Que é o cinema brasileiro E eu peguei o roteiro E fui procurar o Zé Padilha Quem me deu o telefone do Zé Padilha Foi o próprio Walter Salles Marquei o almoço do Zé Padilha Na praça Pio 10 Onde existe o Banco do Brasil Ali no Mezanino Paguei o almoço o Zé Padilha Não tinha um tostão na carteira Dei na mão do Zé Padilha O roteiro do Topa de Elite. Zé Padilha pegou um guardanapo, uma caneta pique e começou a fazer um planejamento. Ele colocava assim: data, missão. Data, missão. E eu perguntei para o Zé Padilha: Zé, o que você está fazendo aí? Estou fazendo um filme. Já comecei. Isso aqui vai ser um sucesso. Um filme de polícia do Brasil, ninguém fez até hoje. Eu falei: Zé, eu posso assistir um filme seu, que eu não sei quem você é? Ninguém conhecia o Zé Padilha. Ele falou assim: Pimentel, você não pode assistir um filme meu, porque isso aqui é meu primeiro filme. Fiquei preocupado Mas ele demonstrava interesse, vontade, entusiasmo E o Zé Padilha é, terminou ali, eu paguei o almoço Caminhamos pela Rio Branco Até a Travessa do Vidor, onde existia a livraria da Travessa né? E eu perguntei para o Zé Padilha Zé, Você é formado em quê? Em cinema? Na PUC? Na Unicamp? Na UF? Ele falou que o Mateo volto e não te falou nada não Eu sou formado em Física eu nunca estudei esse tema na minha vida mas esse filme aqui vai ser um sucesso porque ele é diferente na livraria da Travessa José Padilha comprou dois livros eu paguei os dois o nome do livro era Como Fazer Roteiro do Cinema do Sid Field e nesse dia nós começamos a fazer o Top de 1 sem recurso público sem história no cinema só com entusiasmo, realmente, e vontade de fazer. O filme foi um sucesso. Poderia ter ido melhor, viu, Nery? Né? Se você pagasse o ingresso, foi pirata. Tu viu no cinema depois, não? É, beleza. Mas, depois veio o Top de Elite 2. De novo, com uma narrativa é, muito pró-combate à corrupção, onde o, onde o Nascimento ele bate num deputado e as pessoas vão ter lido no cinema, começam a aplaudir o Capitão Nascimento. A gente fala de milícias, e é importante você entender, é, Renato, que antes do filme Tropa de Elite 2, se você pegasse o jornal o Globo, capa do Globo, as vantagens e desvantagens das milícias do Rio de Janeiro, como se houvesse uma vantagem. Não tem vantagem nenhuma, né? A milícia, além de praticar assassinatos, ela impõe o voto em regiões de periferia. Não pode ter vantagem isso, né? Não tem como comparar o narcotráfico. O prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, dava entrevistas dizendo que era a favor da milícia. Desembargadores no Amazonas, na região norte do Brasil, que não conheciam a realidade do Rio de Janeiro, falavam bem das milícias. E o filme Tropa de Janeiro", imediatamente. Imediatamente após o filme Tropa de Elite você começa no Rio de Janeiro uma CPI das milícias. Por isso é tão importante uma narrativa no cinema, e por isso é tão importante a gente colocar aqui uma, a nossa nova a nossa novo lançamento. Viu, né? A gente lança na Netflix em janeiro do ano que vem o filme Intervenção, que fala sobre a intervenção no Rio de Janeiro. O, o filme começa com caos na UPP, na Unidade de Pacificação, de Pacificação né? e termina com a esperança de de novos dias a partir de uma intervenção do exército brasileiro eu não consegui nenhum amigo general para fazer o um papel de general Braga Neto, chamei o Montenegro o de infantaria, o coronel Montenegro, e ele virou o general Braga Neto do filme, o general Baia Neto não sabe ainda, vai morrer de raiva quando vê no filme aqui o Montenegro <risos> <risos> topou isso aí, é um coronel de infantaria, não quer ser o general Braga Neto, não pô? então vai, sentei ali, botei ele de camuflado e ele é o nosso general Brangadetta. O Ismael, posso colocar ok. eu, o tenho... trailer? Primeira vez que eu sigo o trailer, Ismael. É uma honra, viu? Tá Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro marido Aí a vida tem que achar pra Ai, nós tentar hoje Esquecer os atritos Deixar a vida pra lá E entender os só do reto, DJ! R$10,00! R$10,00! R$10,00! tem que ter uma renda complementar, dar garantia para que a população possa ir trabalhar e voltar com tranquilidade. Isso aqui tu não entendeu, Dom Isso aqui é lei da céu. Você pai. Seu eu seu tem aqui, meu Vou colocar a senhora aqui tocha minha ah, eu tô tendo tá muito suja Fala sejam pessoas comuns. Pessoas comuns vão lhe Sai Isso aí, para matar Não, o que vocês só querem saber? Vocês podem nos acusar. E o pai de família tomam um tiro de fuzil? Vocês se perguntaram aonde veio é aquele fuzil? Não encurrala não. A de 100% ataca. Não esquece disso. Essa é o bebê. É proibido morrer! quer trabalhar com a cara da frente de fuzil? vai continuar essa guerra que não acaba nunca. Foi filmado em 22 dias, viu, né? Em comparação Topa de Elite. Topa de Elite foram nove semanas. Custou 4 milhões de reais. Em comparação Topa de Elite. Topa de Elite custou 17 milhões de reais. E vai ser exibido em janeiro. Na Netflix e nos cinemas. A gente vai fazer um duplo lançamento. Se eu fizer uma opção só de uma janela, o filme não se paga. Então eu tenho que expandir o filme para a sala de cinema e também para o streaming. Então o filme vai se pagar. E por que na exibição do trailer aqui, além de divulgar o filme, qual é a minha ideia? O filme trata sobre três assuntos interessantíssimos e atuais. A gente fala do filme sobre roubo de carga, no Rio de Janeiro. A gente fala sobre o contrabando de cigarros no Paraguai. E a gente fala sobre audiência de custódia. A audiência de custódia não é uma lei federal, é uma resolução do STF, perdão, do, uma resolução do CNJ, a época que o ministro Lewandowski era presidente do Conselho Nacional de Justiça. No primeiro momento, Lewandowski, ele diz que era, na verdade, uma, uma adequação da legislação brasileira ao que a ONU determina. No segundo momento, Lewandowski fala a verdade em várias entrevistas no YouTube. Ele diz, era para esvaziar presídio, sim. Então nesse filme a gente explica didaticamente o que é uma audiência de custódia. Uma policial, que é aquela menina, Bianca, a Bianca Comparato, que é filha do general Ivan de Ivante Sousa Mendes, é, neta do general Ivan de Sousa Mendes, foi presidente da Seria, não foi? foi? Foi o general Ivan foi da Foi do clube também? Pô, não sabia, que coisa bacana. E a Bianca é é uma atriz formidável esquerdopata um extremo comunista total e a gente não consegue selecionar ator no Rio de Janeiro são poucos o Marcos Palmeira é um ator de direita um cara que é um cara totalmente é, é, eu não posso falar que ele é direita porque ele, era, ele ia ser candidato à vice da daquela menina do Partido Verde, né? Mas ele é um cara centrado, não participou do ele não Não é não É <risos> um cara bem razoável de conversar Porque nem todo ator topa fazer um papel Com um policial no Rio de Janeiro tá? é Impressionante, se eu chamasse Wagner Moura Ele não ia aceitar o convite tá? Como já declinou vários convites De filmes parecidos Então o Wagner quer fazer o Marighella Está preocupado em fazer uma Marighella Não quer mais fazer policial E, e a gente apresenta esses três assuntos a gente vai tornar esse assunto familiar ao carioca. É... Nery, eu não sei se você sabe disso, você está envolvido em área de segurança pública há algum tempo, não. mas hoje em dia várias favelas do Rio de Janeiro não vendem mais cocaína, nem maconha. Não vende mais. Vendem somente cigarros paraguaios. Tá? O cigarro paraguaio é a total fonte de renda do Comando Vermelho, do ADA. E do, e do Terceiro Comando, em várias favelas da região de Taburaí, São Gonçalo, Alcântara e em torno. Então, a gente pensa assim, bom, eu tenho que combater o narcotráfico. Tenho que combater o narcotráfico? Evidente que tenho, não vou deixar a cocaína livre. Li, li, li, li, li, li. Mas, hoje em dia, o financiamento do Comando Vermelho, ele não se dá só com a cocaína, ele se dá com o cigarro paraguaio também. Então, o cigarro paraguaio, que muitos dos nossos amigos aqui fumam, tá? Ele hoje é a principal fonte de renda do Comando Vermelho na região, do, daquela região de lá, tá? de Niteói para lá. É, é um cigarro chamado Wave, tá? ele custa R$ 2,20. E vinte centavos. ele já é hoje o cigarro mais vendido no Rio de Janeiro. Ele supera o Hollywood em número de vendas. Tá? Em alguns estados ele chega a 70% do market share. Então, a, a Sousa Cruz hoje já pensa em cancelar a sua atividade em alguns estados do Nordeste. O que é uma pena, porque apesar de eu não ser fumante, não conhecer ninguém na Sousa Cruz, a Sousa Cruz arrecada hoje 9 bilhões de reais em impostos por ano. Então, a gente vai perder o imposto e ainda vai financiar o crime organizado. Né? Então, era urgente e necessário que as forças de segurança do Estado e do Brasil abrisse o olho imediatamente para a questão do cigarro paraguaio. Tá? A gente consegue isso no cinema? Consegue sim. No Tropa de Elite 1, né? É, a gente conseguiu com aqueles jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro entendessem que quem fuma maconha está praticando crime, está contribuindo com o Vermelho. Parecia óbvio, mas eles não entendiam isso. Eu fiz esse filme na PUC, fui exibir esse filme na PUC, no Tropa de Elite 1, e um estudante da PUC levantou a mão. Eu queria dizer para o senhor que eu parei de fumar maconha depois que eu vi seu filme. Falei, muito obrigado, muito obrigado. Mas precisa assistir um filme para parar de fumar maconha? Não, que depois que eu assisti seu filme, eu entendi que quem fuma maconha contribui ao narcotráfico. Precisa assistir um filme para isso? A situação do Brasil hoje é a seguinte. Nós temos 150 homicídios por dia no Brasil, 150 mortes por dia, esse número está em queda. Tá? De três meses para cá, quatro meses para cá, se não tem queda em todo o Brasil. Sendo que dois terços dos homicídios são praticados a 50 metros de um bar onde tem uma boca de fumo. Disputa territorial para a venda de maconha, cocaína ou crack. Então, evidente, e a gente pode dizer isso para nosso filho com tranquilidade: evidente que quem fuma maconha está contribuindo para a morte de alguém. Não existe maconha. Ah, eu comprei maconha. Que ela foi plantada ali no é, Hidropônica, Cascada. Não tem. Tem um ator, que, eu, que é um ator do que agora, Porta dos que ele insiste para mim dizer que a maconha dele é plantada em então, Insiste dizer, porque ele tem vergonha. Ele se engaja na questão da Amazônia, do de desmatamento. Da, da, da, mas ele tem vergonha de se engajar na questão do combate à violência, porque ele fumou maconha. Então eu preciso de uma narrativa que fique isso. Tá? E o cinema é devastador para isso. O tropa de elite conseguiu convencer a classe política brasileira, que as milícias que é o uso da PUC, que quem fuma maconha é um filho da puta. Tá? Então a gente consegue com narrativa. De repente, com esse filme, né? Eu consigo convencer as pessoas que insistem em comprar cigarro paraguaio que ela está fazendo um mal igualzinho quem, quem fuma maconha e quem cheira a porta. E começa a perceber isso, né, dos seus, dos seus, né, no teu grupo social, você vê que no nosso grupo social a gente tem poucos amigos fumantes e eles não vão fumar cigarro paraguaio, mas perceba isso eventualmente é, na pessoa que trabalha contigo na sua casa, né, é, a minha empregada fuma cigarro paraguaio e eu sento com ela e eu tento explicar para ela o, o que ela está causando para o estado do Rio de Janeiro tá? é, Sim. hoje a Polícia Federal né, lá na, na, na, do Paraná ela já enfrenta a tiro contra a de cigarro com fuzil, o roubo de caminhão o cigarro sai de Foz do Iguaçu de manhã e chega aqui na favela do Salgueiro, em São Gonçalo no dia seguinte no caminhão, caminhão roubado e a favela resolve tirar a maconha aqui só vende cigarro a questão do roubo de carga é igual nós o Judeu braga Neto ficou muito à frente disso, ele entendeu a necessidade de enfrentar de se enfrentar isso. Mas o carioca, hoje, é, que mora em comunidade, ele não tem por que mais fazer compra no Mundial. Para Ele vai pagar no macarrão Adria no Mundial, ele vai pagar R$ 3,90. Na favela, ele vai pagar R$ reais Ele vai pagar no café Melita no Mundial, 15 reais o pacote de meio quilo na favela ele vai pagar 5 eu estou falando de café e macarrão, não estou falando de iogurte de gilete daqui a pouco eu falo de açúcar também eu fui na favela do Caju recentemente hoje tem uma OPP, na frente da UP da favela do Caju tem um, um, uma, uma vendinha né? um, talvez um bar que está repleto de café melita toda a frente do bar, do bar Café Melita, e o Café Melita está custando 5 reais e meio quilo. Evidente que é o um café roubado, evidente que aquele motorista foi, foi, foi ameaçado com uma arma na cabeça, possível que alguém tenha morrido, mas lá está o dono da virocha vendendo o um Café Melita por 5 reais, e lá está a polícia do Rio de Janeiro a 70 metros vendo isso, sem fazer nada. O comandante da UPP diz o seguinte, o Pimentel é um crime de baixo potencial ofensivo, receptação, pena inferior a quatro anos. O camarada vai responder em liberdade. Então, na prática, no Rio de Janeiro, você pode vender mercadoria roubada. Na prática, não existe lei que atinja quem comenda. E o morador da favela sabe disso, o comerciante da favela sabe disso, a polícia sabe disso. E não tem exército brasileiro que resolva, não tem intervenção, não tem General Brigadierta, não tem, não tem Whitson. Né? E a gente conta isso do filme. A gente mostra a incapacidade do Estado de atuar em cima dessas frentes. E o mais triste eu, eu, o mais triste é a tal da audiência de custódia. Saibam os senhores que o assassino do chinês foi preso a gente ontem. Né? E ele foi liberado no mesmo dia e foi preso de novo hoje. O tá? um assassino do chinês. Saibam os senhores que, o, que o, a gente pensa assim, pô, o chinês morreu, que triste. O chinês, de 2015 para cá, é o décimo turista assassinado do Rio de Janeiro. Nós perdemos no Rio de Janeiro dez turistas assassinados em quatro anos. Só quem vê o Rio de Janeiro é maluco. Ah, mas os turistas morreram em situação de aventura? Não, nós perdemos turistas. Argentina, na Praia do Leme 11 da noite Corta com a facada no pescoço em 2016 Nós perdemos o alemão Na Barra da Tijuca Às 9 da noite numa noite de domingo Nós perdemos o polonês fazendo a trilha Com o Cristo Redentor a pé Esfaqueado na barriga Nós perdemos o colombiano Em Santa Teresa, num bairro turístico Nós perdemos o, o argentino <coughs> Briga de bar e panema nós perdemos o chinês Caminhando Na praia do Tom Jobim lá Na praia da, da, da, da Bossa Nova Em Panema Nós perdemos a espanhola Rocinha Fazendo turismo Aquele turismo que você vai num carro Infelizmente a espanhola foi, foi Atingida por um disparo da polícia militar né? O imbecil da empresa de turismo Resolveu fazer turismo Na Rocinha num dia de, de guerra né? Então o no Rio de Janeiro Nos últimos em 4 anos, 10 turistas mortos sendo que cinco assassinados facada. e eu preciso contar para as pessoas que boa parte desses assassinos foram soltos imediatamente como o caso do assassino da Argentina que foi colocado em liberdade às 2 da tarde do dia seguinte né, numa audiência de custódia eu preciso contar ao brasileiro porque ele não participou, ninguém chamou ele para esse debate o nosso deputado, né, que a gente contou, não consultou a gente. Aliás, ele também não foi consultado. A audiência de custódia é uma imposição do Lewandowski. Okay? Então, assim, a, essa é a, a narrativa atual. E a saída para isso? Pensando numa saída militar para isso. Há a, a meses, eu recebi uns colegas que voltavam de Bagdá. A ah, meteu realmente, a Zona Verde em Bagdá, que é uma área de 10 quadrados, em torno das embaixadas e também do parlamento iraquiano, que faz imperando com o Rio Eufrates, assim, né? E o entorno do aeroporto, que é também é uma Zona Verde, realmente essa região do Iraque, nós estamos lá há 3, 4 anos sem atentados, sem ações terroristas. O Iraque conseguiu a reconstrução do país através da massificação de policiamento, em áreas determinadas a salvação do Rio de Janeiro pode ser pelo mesmo caminho a gente criar no Rio de Janeiro usando o mesmo nome inclusive Zona Verde a gente criar no Rio de Janeiro áreas de intolerância ao crime onde você diga para um turista que ele tem 100% de chance de não ser assaltado 100% de chance de não morrer esfaqueado ah, mas isso já acontece com a com a Lagoa Presente, no início sim, no início do projeto Lagoa Presente, nós tínhamos ali na Lagoa, em média, de 100 policiais por dia, até às 11 da noite. Mas depois, com a expansão do projeto presente, o projeto presente vai chegar a 22 bairros do Rio de Janeiro até o final do ano, com a expansão do projeto presente, começa a reduzir o efetivo. E aí o projeto presente começa a repetir os erros da UPP. Você tinha condição de criar sete UPPs, não de criar 50 UPPs. Tá? Então, quem mora hoje num bairro onde o projeto presidente chegou, já está com um pouquinho de curtição, ok? Mas já está percebendo que o chinês morreu em Ipanema, onde tem o Ipanema presente. O Lagoa presente foi implantado na Lagoa depois da morte do Dr. Jair Gold, que foi esfaqueado também por um menor de idade numa bicicleta. De lá para cá, a lagoa diz para gente que eles conseguiram reduzir os homicídios. Teve a morte lá do dono do pedalinho, mas foi uma morte encomendada. Então, o dono do pedalinho foi assassinado, mas não foi roubo não, foi uma encomenda. Mas a nossa solução, né, pode, pode partir aí de criar no Rio de Janeiro essas áreas. Mas para que eu crie uma área dessa, eu tenho que dizer para a sociedade que eu vou tirar policial de algum lugar. A vida humana de Realengo vale menos que. Eu peguei é o que é o bairro do meu pai. Tá? A vida humana de Ipanema? vale menos que a vida humana de Panema? Evidente que não. É o mesmo valor. Mas eu preciso tirar a gente de algum lugar. Tá? E eu vou tirar realmente da periferia. Eu vou tirar da baixada. Para que eu possa salvar pelo menos uma atividade econômica no Rio de Janeiro, que é o turismo. Senão o turismo vai para baixo. A gente já não tem outro pré-sal. A gente já não tem o, a, a indústria do audiovisual. Eu, eu sei que o clube militar recebeu aqui há algumas semanas o Peregrino, né? Ele é, ele é muito bom. E... Eu, eu sou um entusiasta do governo. Sou... Desde o primeiro momento eu estou nos jornais protegendo o Flávio todo dia contra as denúncias que ele é miliciano, que não é verdade, é mentira. O Flávio Bolsonaro não é miliciano. Apesar de ter colocado no gabinete miliciano sim, colocou. Mas é, a possibilidade de a gente acabar com a indústria do cinema no Brasil hoje, ela coloca o Rio mais pro buraco ainda. Nós temos no Rio de Janeiro 20 mil empregos é, gerados é, anual, anualmente por, pela indústria de cinema. Né? O Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro não São Paulo? Por que a gente tem mais luz? Aqui em São Paulo você não consegue filmar depois de 5 da tarde. Então as cidades do cinema do mundo, não é Nova York, é Los Angeles, Calif Califórnia, Do Rio de Janeiro não é São Paulo, né? Rio de Janeiro, é. Brasil é Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem a vocação e a gente podia estar tá, tá bombando no cinema. É, hoje nós temos no Brasil hoje 100 produções por ano, 150. O Chile tem mais produções que a gente, a Argentina tem mais produção que a gente, a Argentina levou dois Oscars, o Chile levou um Oscar, a gente não levou nada até hoje e a gente levou o um urso de ouro o campo de ritmo tem menos expressão que o Oscar, certamente mas a gente podia estar hoje com muito dinheiro nessa, nessa, nessa indústria aí com, com, com muita gente empregada do Rio de Janeiro desse, desse, desse business aí então a a, a a nossa junção aqui da narrativa filme com a narrativa segurança pública é realmente Fazer com que as pessoas é, acordem para os reais problemas da cidade. Conseguimos um topo de 20, tá? Talvez a gente consiga nesse filme aqui. E o problema real da cidade hoje: roubo um de carga, contrabando de cigarro e audiência de custódia. Esse, isso é o que atormenta hoje, o que impede o Rio de Janeiro aí de, de avançar. É, eu, eu já abro para a pergunta, quando a porta, já estou feliz aí para qualquer tipo de, de pergunta sobre cinema, sobre segurança pública, sobre.. Até mesmo sobre política estadual. Eu tô, estou tô acompanhando aí de perto o que o governador Wilson está fazendo, e estou muito feliz. É, eu contava antes aqui do, do evento que em janeiro de 95, o. o o senhor estava nativo ainda em 95, né, O senhor estava em qual unidade do Exército Eu Brasileiro? O ah? senhor estava na ICM. Em janeiro de 95, nós temos a Operação Rio 95. Ah? O governo Brizola, em total falência, pede ajuda ao Exército Brasileiro e o general Câmara Sena comanda uma intervenção no Rio de Janeiro. Foi a primeira, foi a segunda intervenção, antes de ser 92. E o general Câmara Sena assume o Rio de Janeiro, em janeiro de 95 com 512 homicídios por mês no Rio de Janeiro então em 95 quando o exército brasileiro colocou o pé pela primeira vez para salvar o Rio de Janeiro nós tínhamos 512 homicídios por mês hoje é, 24 anos depois nós estamos com 386 homicídios então de fato a curva de homicídio despegou de fato o governador está tendo sucesso Nessa política de segurança pública O homicídio da enqueda De fato o número 386 É muito ruim ainda De fato O governador Witzel está aproveitando O êxito da intervenção Porque ele está recebendo equipamentos Viaturas Ele está recebendo choque de ordem da intervenção Mas com tudo isso Ele está conseguindo reduzir A violência na cidade No Estado e por si só, isso já é, uma, já é uma, uma, um motivo de, de, de festa. Ocorre que os números do Rio de Janeiro são tão ruins que as pessoas não percebem isso ainda. Eu moro na, no Jardim Botânico, na Professora Saldanha, que é a primeira rua do Jardim Botânico, e o rapaz que foi esfaqueado por um morador de rua, ele foi esfaqueado a exatamente 40 metros da minha porta. E eu estava assistindo, viu, né Eu escutei os tiros, desci. E vi lá o bandido caído no chão, com dois tiros na perna, e vi lá o rapaz esfaqueado, que era da Rede Globo, que na verdade eu até conhecia da Rede Globo, morto lá perdendo sangue, num bairro que você diria que é um bairro tranquilo, pertinho do Clube Militar ali, nós estamos ali talvez a 800 metros do Clube Militar. Só? Hã? Eu não sabia não, é verdade. Que lamentável, que lamentável. Então assim.. É... É o momento que a gente vive hoje aí e, e eu não vejo é, um, uma. Eu não vejo uma preocupação com isso. Eu nunca vi uma matéria no Fantástico ou no Jornal Nacional que sinalizasse o problema do contrabando de cigarro no Brasil. Eu nunca vi uma matéria no Jornal Nacional ou no Fantástico que sinalizasse o problema da audiência de custódia. Tá? Eu pergunto pro meu pai, meu pai lê muito jornal, meu pai passa o dia inteiro lendo. Pai, você sabe o que é a audiência de custódia, como ela funciona, para que ela serve? Não. Então se meu pai não sabe, está tempo lendo. Um brasileiro médio não sabe. Um carioca. Né? Ela. É uma resolução do Lewandowski, entendendo que era para atender um pedido da ONU, para ter acesso imediato à justiça. Ah. Então ele diz que o preso tem que estar na frente do juiz. Na verdade, o preso já coloca o que aconteceu no alto de prisão de flagrante, mas tudo bem, ele tem direito a falar. Mas se é onde, o que é isso, no Brasil isso virou uma ferramenta para esvaziar presídios. Então, é, existe uma conta matemática feita por quase todos os juízes de história do Brasil. Eles dizem o seguinte, é, residência fixa, somado ao fator primário. Liberdade imediata Pode ter matado o pai, a mãe, o cachorro, o vizinho Papa, vai para a rua É isso, é isso mesmo Isso é tão, tão absurdo Que existem relatos do BOP Onde você prende o um bandido dentro da casa com cinco fuzis E o cara é colocado em liberdade imediatamente Isso chegou às redes sociais através do policial militar de Santa Catarina Que prendeu um assaltante de banco com a r 15 e o camarada foi colocado nas ruas imediatamente e o capitão já tomou uma bronca do juiz. Por que você me apresentou um preso sem camisa? Então isso está no documento. O juiz chama a atenção do capitão, que ele não faça mais isso, que é um absurdo apresentar um preso sem camisa. Tá? E que o cara deve voltar para as ruas imediatamente e que o fato de ele estar tá usando um fuzil R15 é besteira. Eu asseguro o senhor, que eu estudei direito comparado, viajei o mundo todo, eu asseguro ao senhor que não tem... Nada é igual ao do mundo Não tem ponto final Não tem Na Albânia, na Suíça Em Cuba, na China Na América Não tem ponto final É o único país do mundo que, que oferece esse tipo de coisa Portal, senhorita Essa resolução só funciona no Brasil Não tem meio de acabar com ela isso <risos> Tem sim todos. Teve uma reunião agora com o ministro Sérgio Moro Olha que interessante o ministro Sérgio Moro convidou 27 secretários de Segurança Pública para uma reunião em Brasília. No Rio de Janeiro a gente não tem mais secretário de Segurança Pública, nós temos dois, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Coronel Figueiredo e delegado Marcos Vinicius. Então, no total, eram 28 pessoas no auditório. E o Sérgio Moro perguntou qual é o problema de cada estado. O secretário podia responder, meu problema é viatura, equipamento, armamento, coletes, salário. Todos os secretários respondiam da mesma forma. Ministro, Sérgio Moro, meu, meu problema é audiências, custódia. Olha, olha que coisa de dúvida, né? E, e, e, é, e é impressionante que os brasileiros não estejam mobilizados em relação a isso das redes sociais ainda. A gente já podia um estar tá começando há meses cobrando nossos deputados, CPI da audiência de custódia. Quem inventou essa porcaria? Como são escolhidos os juízes? É, em cada estado que participam da audiência de custódia como nenhum juiz queria participar só aqueles juízes garantistas, aqueles de perfil perfil senhor Darlan levantavam a mão e falavam assim ó, eu quero participar dessa audiência de custódia resultado no Rio de Janeiro todo mundo preso por agente, era colocado em liberdade no meio do ano passado o presidente do Tribunal de Justiça resolveu pagar uma indenização de 7, 8 mil reais para cada juiz que participasse da audiência de custódia também. Então começaram a surgir juízes voluntários. E para nossa sorte, um juiz muito atuante, que é o Alexandre Abraão, conhece ele o né? É um juiz da, do segundo tribunal do júri. Ele levantou a mão e falou também que era ser juiz de custódia. E ele começou a equilibrar essa, essa, essa loucura. Então bate na mão dele, mantém preso Bate na mão do juiz do lado, solta tá? Isso é o judiciário E o MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro Ele é melhor ou pior que o judiciário é... A... Esse menino que matou o chinês Ele tem 15 anos de idade é... 15 anos de idade em qualquer lugar do mundo Meia noite, um rapaz de 15 anos de idade Andando pela praia sozinho o Estado tem a obrigação de tutelar pela vida dos menores, né? Ele vai ser abordado pela polícia e o policial vai perguntar o que você está fazendo na rua sozinho, meia-noite? Você tem 15 anos de idade. Vem comigo. O policial vai colocar na viatura e vai levar para um centro de triagem da Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso em qualquer lugar do mundo. No Rio de Janeiro, antes da intervenção de general Praga Neto, a PM do Rio foi obrigada a assinar um termo de ajuste de conduta, um TAC, onde a PM do Rio é proibida tá, de conduzir qualquer menor para assistência social ou para delegacia. Mesmo que o menor te peça, você passar com a viatura aqui, o menor estiver com a perna machucada, seu polícia, me leva? Não posso, Eu estou proibido. O Ministério Público do Rio de Janeiro. Me, me, me obriga a pagar uma multa de 200 mil reais para cada menor que eu transportar. Então, o policial não quer transportar. Tá? Resultado, se esse menor fosse abordado pela polícia militar minutos antes de matar o chinês, ele não poderia ser levado para lugar algum. Então, para que o Rio dê certo também, para que o Wilson obtenha êxito, a gente deveria derrubar esse termo de ativo de conduta. derrubar esse TAC. É, então é uma, é uma coisa muito doida porque o Rio de Janeiro é o, é o estado que mais precisa de ações enérgicas e é onde a esquerda é mais mobilizada a anular essas, essas ações é uma coisa meio, meio, meio doida sabe? E, e eu converso, eu sou amigo de todos não é meu pai foi no meu casamento casei tem 10 anos meu pai chegou lá no meu casamento e encontrou o freixo do casamento, morreu de raiva de mim mas dane eu sou amigo do cara pô Assim como o seu amigo do Flávio Bolsonaro também. E meu pai chegou lá, filho, eu não quero sentar perto daquela mesa, não tem comunista aquela mesa ali, você não tá aqui? mas eu converso com o Freixo, e ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e eu pergunto para ele várias vezes, porque ele, o Freixo é, ele é contra operações policiais em favelas. Ele alega que, que o resultado da operação policial é pior do que a operação, não né? Você vai numa favela da maré para prender um bandido, 7 mil alunos ficam sem aulas, porque você tem lá 5 né? Então, quando tem operação policial, a professora cancela a aula. Isso é péssimo para os meninos que ficam sem aula, isso é péssimo para as mães que têm que voltar do trabalho para tomar conta do filho. A operação policial na maré causa um transtorno sem igual. E todo policial sabe disso. O general pra sabia disso. O general chamava o chefe de polícia Tem certeza que precisa de operação aí? Eu não sei se vale a pena não Todo mundo sabe disso A ideia do Freixo hoje é Acabar com operações policiais em favelas eu falo assim Freixo, você quer criar uma zona De exclusão policial do Rio de Janeiro? Se você quer Você chama a sociedade E pergunta para a sociedade Sociedade do Rio de Janeiro Estamos todos concordando que a gente tem que criar uma ZEP Zona de exclusão policial se a sociedade concordar, problema da sociedade. Mas isso deu errado na Colômbia. Na Colômbia, o presidente Pastrana, antes do Língua, criou uma zona de exclusão para as parques. E o resultado foi uma catástrofe. Né? Deu tudo errado. As parques se fortaleceram, a população local ficou indignada, ficou refém das parques. Então a... a de repente um diálogo franco com a sociedade, eu faço isso todos os dias. Eu vou, eu estou aqui no Clube Militar hoje, mas amanhã eu estou num colégio público, depois da manhã eu estou numa universidade. A gente vai conversar. Eu falo com a minha filha, eu tenho uma filha comunista, viu? Eu tenho um filho de direita que é estudante da TJ, que é o Eduardo, eu tenho uma filha que estuda cinema na PUC. Tá? Totalmente comunista. E ela chega para mim e é um absurdo. Mas aí eu chamo minha filha para conversar com o porteiro, e o porteiro fala assim: Olha, você tá errada, tem que ter uma operação policial sim, porque eu não suporto aquele bandido do meu bairro. Aí minha filha começa a ficar confusa, sabe? Mas, se a gente tiver um bom debate no Rio de Janeiro, e se for de consenso da população entender que a maré, que a rocinha, que o Jacarezinho são áreas de exclusão, eu saio do Rio de Janeiro no dia seguinte. Tá bom, Freixo? Deixa eu mudar, eu vou para São Paulo, vou morar em Campinas. Vou a de fora aqui eu não fico mais. Porque a, a, se você fica cinco dias sem realizar a operação na maré, seis dias, começa a explodir o um roubo de carga no entorno. Começa a explodir o um roubo de carro no entorno. Então a única chance de você reduzir o número de roubo de carga e número de roubo é dar uma porrada lá todo dia. Senão não tem jeito. E, pois? O que fizeram aquele na maré? O senhor já foi lá do quartel não? Então, já foi lá né? Daquele, do 22. 22? Aquele quartel tem, uma, tem uma, a porta da frente e tem um, um portão de ferro atrás, né? O... É bem interessante a experiência de aquele quartel. O senhor vai até o portão dos fundos, só abre o portão que é de ferro, o senhor olha a direita assim, a 70 metros, porrada de bandido de fuzil. Então, sim ou você chega com força máxima ou você não chega e toda vez o, o secretário Beltrame esteve aqui no Clube Militar há dois anos e eu conversava com o secretário Beltrame sobre isso o secretário Beltrame falava assim ah, Pimentel qual é o número razoável de policiais na Rocinha? dois mil? dois 3 mil? três mil homens na Rocinha? é uma brigada de botaria, não é? se você colocar três mil homens na Rocinha você não consegue controlar todos os becos e vielas porque a Rocinha tem quilômetros e quilômetros de becos e vielas né? a única chance de você controlar a Rocinha é você abrir servidões e abrir avenidas alargar as ruas aí você consegue fazer com que a polícia circule na Rocinha e ela consegue observar as vielas e bicos mas sinceramente a UPP da Rocinha começou com 1.700 policiais no auge da UPP hoje tem 600 e alguma coisa no auge da UPP da Rocinha 1700 homens eles não davam conta de realizar o policiamento as ruas da Rocinha são muito escuras né? você, você entra na rua 2 o sol não bate o sol só bate na rua meio dia 9 da manhã, 1 da tarde o sol pega na diagonal então dá a impressão que você está num B escuro né? parece que é noite são 10 da manhã mas a impressão que você tem é que é 11 da noite e você coloca a mão na parede, a parede está sempre úmida, mesmo no verão, porque o sol não bate ali. E ali o índice de tuberculose é um dos do Brasil. Tem muita gente com tuberculose na vacina. que tá assim. eu vou realizar o policiamento num lugar desse. Tuberculose e rancerias. Rancerias também, né? Sim, sim. É, e aí, como é que eu vou realizar o policiamento numa lugar desse? Secretário Pelté, na boa. Se a gente tirar o PP, colocar a brigada de fonteira paraquedista, a brigada de operações especiais, ou... A divisão anfíbia Sinceramente, ainda assim Não tem como muito isso, O Beltrame sabia disso Mas ele só foi perceber isso ao longo do processo né? Então, aquele batalhão ali O 22º Batalhão Ele está ali Para dar segurança à linha vermelha tá? Não para dar segurança à comunidade né? Ele fazia parte de uma estratégia de... Do governo um Gautinho é... De deixar as vias expressas sem arrastões, sem assaltos, né? E para esse, esse objetivo ali, ele cumpre mais ou menos bem, tá? Quando eu chego ali perto do batalhão, eu fico mais tranquilo, tá? Você usava todo dia essa, essa via expressa ali, né, né? Então, o canal usa até hoje, né? É, mas, para resolver o problema tanto complexo ali, ele é, ele é, ele é eu, eficaz. Senhor! É, essa ocupação dos morros com a política das UPPs, é, nós vimos isso aí foi público que faltou um complemento muito importante nisso tudo naquele momento especial quando a polícia estava exatamente cumprindo a sua missão primordial que foi a presença, paralelamente a presença do Estado naquele local para que inibisse qualquer outro tipo de ação desses bandidos com a população ligada diretamente ao Estado, com exemplo já tem escolas já se abriu lá na Rocinha Quadras de tênis que a população tivesse uma socialização isso mediante a presença do Estado isso é que não aconteceu essa foi a primeira porrada que o Beltrame deu no Cabral inclusive é capa do Globo né o Beltrame fala assim e só a polícia chega né e eu escutava essa história do meu pai quando eu tinha 14 anos de idade. Meu pai falava da Calha Norte. Filho, só quem foi para a Amazônia foi o Exército Brasileiro. Até agora não chegou. A FUNAI não chega. O IBAMA não chega. A Polícia Federal não chega. Só quem ocupa os pelotões de fronteira são os batalhões de fronteira. Né? A crise é do meu também é bastante razoável. Mas na Maré hoje, nós temos três piscinas semiolímpicas, tá? Na Maré. Nós temos boas escolas municipais, com o tempo, é, elas não são integral, tá? é, a aula termina três da tarde. Então, pelo menos na Maré, eu não posso dizer que falta... Que é, falta eu, mas aí a polícia recuou. É, recuperou é recuperou mas a polícia é. Agora, eu gostaria de tudo isso aliado a uma reurbanização, a uma... A uma reurbanização, tá? Você viu ontem, não sei se você ouviu ontem, um, um blindado do POP na Cidade de Deus. Eu fiquei muito... Porque a, o RJTV insiste que o blindado passou por cima do barraco. Todo mundo está vendo que a servidão era muito estreita e que o policial do POP, Marconi, que estava dirigindo o blindado, que é um policial que dirige blindado há oito anos, ele tentou passar na servidão. E a lateral do carro blindado, é um carro blindado sul-africano, é um pouquinho maior que a lateral do carro brasileiro e levou a casa na lateral mas a Rede Globo colocou aquela imagem no RJTV ontem, por 15 minutos as pessoas chorando ah! e o blindado passando é, o comandante do BOC é o Coronel Nunes toda vez que o Coronel Nunes derruba um barraco sem querer o BOC indeniza, os policiais fazem uma, uma, uma, uma caixinha e indenizam, toda vez que o Caveirão amassa um carro o Coronel Lourdes chama o policial e fala, vamos pagar o carro do morador. Isso tão é, é, é fato isso que o Luciano Huck fez uma homenagem ao golpe no Lata Velha, mostrando que o Bop consertava os carros amassados né, dos moradores. Mas ontem, um imbecil do, do, do editor-chefe do RJTV, que é o Eduardo, ficou jogando isso o tempo todo, né, contando aquela mentira e tal. E aquilo foi levando até o Jornal Nacional que levou aquela, aquela notícia. Então, o que nós tínhamos que ter ali na, na Cidade de Deus? Nós tínhamos que ter uma, uma rua urbanizada que possibilitasse o acesso não só do caminhão do Bob, tá? Do caminhão de lixo, do caminhão da Light, do todo o caminhão da Casa Bahia, que vai levar uma geladeira. Então, assim, aliado à questão da, da, da educação, cultura, saúde, esporte, lazer, eu poderia também ter a reurbanização, que foi o que o... Foi feito no Rio de Janeiro para combater a malária e a dengue no início do século XIX, né? No século XX, né? A gente teve a, re a, re a retificação das ruas é aqui no centro bem. da cidade, né? A criação da Rio Branco e tudo mais. Eu não sei quem era é o prefeito do Rio. Não era é fácil, né? Era é, fácil. Então, assim... Alguma coisa nesse sentido. Lá naquela época a gente fez para enfrentar a dengue, a malária e a febre amarela. A gente poderia fazer a mesma coisa hoje para enfrentar a violência urbana. É. Agora, tudo que eu estou falando para o senhor, o, o sabe também, tá? ele É que o que dá para fazer nesse momento é. é dar muita porrada. E os números que, então, que a gente está vendo aí, nós estamos vendo queda do homicídio, queda do roubo de carga, estamos vendo queda do roubo de carros. Estamos vendo aumento da letalidade policial então o resultado da queda da violência do Rio de Janeiro é em função do aumento expressivo de operações policiais e pois não, a minha pergunta é o seguinte nós sabemos que a organização criminosa ela é, de dinheiro eles precisam de dinheiro para sobreviver e a gente acompanhando o noticiário Parece que a gente vê pouca atuação em cima daquilo que vai mexer com o bolso deles. Então, você falou, por exemplo, aí que tem organização criminosa hoje, em determinadas favelas, que sobrevive à custa do cigarro paraguaio. Eu não tenho dúvida de que a inteligência da polícia, dos órgãos de segurança, devem saber onde estão esses depósitos, aonde esse cigarro é comercializado. E eu acho que seria até um convênio fácil de fazer entre Estado e Prefeitura. Para que houvesse uma ação maior em cima de apreender esse material ilegal. E com isso aí você tirar da organização criminosa a fonte de renda dela. E a gente vê pouca ação. Porque você prender o bandido e sabendo que ele vai ser solto depois, parece que realmente não está funcionando. Mas você aprender a mercadoria de repente destruir e tirar dele a fonte de renda, não sei se teria também um, um, uma eficácia boa nisso. O... o, o... O Brasil hoje tem 90 ou Mais ou menos 90 organizações criminosas Segundo o Ministério da Justiça Dessas 90 Uma única organização criminosa no Brasil Não vende cigarro pra Uai. É é amigo, irmãos do Nordeste Uma coisa assim O PCC tem uma fábrica de cigarro O PCC comprou uma fábrica de cigarro O PCC é dono de uma fábrica de cigarro hoje em Diadema O PCC fabrica o seu próprio cigarro O Comando Vermelho do Rio de Janeiro também fabrica o seu próprio cigarro Em Caxias Tem uma fábrica de cigarro, aliás o um cigarro Pirada, pirada. É o, é o cópia do cigarro paraguaio. Né? Não, o Paraguai está revoltado com a gente, que está campeando é. o cigarro. A gente sabe que o presidente do Paraguai é o maior cigarro do mundo, hoje, né? É. E olha que interessante, o meu eu botou o pé no Ministério da Justiça, o meu teve a ideia mais legal do mundo. O meu falou, não tenho como colocar a PM do Rio, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, realizando a pressão do cigarro em Camelô. Em São Paulo, o cigarro veio até em banca de jornal, tá? O que o prefeito de São Paulo está fazendo hoje, ele está tirando a, a, o assim, a, a, direito, a concessão, se entrar é o fiscal da prefeitura e pegar o cigarro paraguai lá, o dono da banca de jornal perde a concessão. Então quem está quem fazendo isso é o prefeito de São Paulo, não, não é o Eduardo, não. É, então o que o meu pensou? O meu pensou o seguinte... Quanto custa o cigarro paraguaio? 2,20. Quanto custa o Hollywood? 7. Aí o muro falou assim, calma aí. E se eu reduzir o preço do Hollywood? Eu acabo com o cigarro paraguaio. Tá? Então a ideia do muro era reduzir os impostos do cigarro brasileiro. Foi uma choradeira que você não imagina. Os médicos, eh, os especialistas em câncer no Brasil, o Instituto de Oncologia, o Delos Varela, todo mundo partiu para dar porrada no mundo, nossa, é um absurdo mas eu até mandei um e-mail para o Deus Varela eu falei, será que o senhor sabe respeitosamente que as organizações criminosas do Brasil hoje são mantidas com esse dinheiro porque tem o seguinte o, o cigarro paraguaio além de ter uma, uma qualidade pior que a do brasileiro, né, provoca mais problemas. ele ainda não paga imposto então realmente a ideia do Moro é uma ideia sensacional e o Moro também não fuma cigarro, também não a ideia do mundo realmente combateu é, é, o cigarro paraguado dessa forma é, em relação ao roubo de carga de aparelhos é, eletrônicos, né, aí é aquela é a questão da sensibilização do povo brasileiro é, explicar para o nosso amigo para o nosso vizinho que não é malandragem comprar uma televisão LG por mil reais é, realmente é, é maldade mesmo, né o cara que compra porque a gente, a gente vê amigo pô, comprei um iPhone por mil reais, comprei um, um celular Samsung por 500 reais. É um Eu A ah, Samsung em São Paulo foi assaltada duas vezes, tá? Com pelo menos 50 bandidos com fuzil. Invadiu a fábrica da Samsung em São Paulo e roubaram os caminhões. Sabe disso, né, Aliás, também dentro do aeroporto, também, né, Renato? não aeroporto foi quando, hein? Quanto foi a duas semanas atrás? Essa eu não sabia, isso me escondeu. Aquela de celular. Teve não. uma de celular há mais ou menos uns cinco meses, né? Passou. Foram milhares de celulares, né? E foram roubados pelo Comando Vermelho. Porque os celulares foram localizados atrás do batalhão de, de do 22, tá? Né? E o pessoal da Samsung ligava para o governador Wilson. governador, nós já expiramos a carga, a gente sabe que o celular está na favela tal. E o governador Whitson tinha acabado de assumir o governo do Rio. É. Tudo bem, mas eu não vou lá. O Rio de Janeiro estava... Nós temos hoje no Rio de Janeiro umas 14 ou 15 blindados. Naquele dia, todos os blindados estavam quebrados, né? Hoje em dia, os blindados estão funcionando, porque o, o, a intervenção consertou cinco ou seis blindados, se eu não me engano. Mas naquele dia, os helicópteros estavam baixados, os blindados estavam baixados. E se o Whitson mandasse a PM lá recuperar os celulares, Ia morrer policial, os bandidos iam deitar e rolar em cima da polícia, então o governador achou melhor não mandar nenhuma força lá para recuperar os equipamentos. Foi isso, né, Renato? Foi mais ou menos essa história, né? O Eduardo, estou seu é trabalho. Um taxista comentou comigo que às vezes quando vai haver operação policial no fogo, o, os brilhantes, juntamente com os policiais, trocam mensagem: Ei, estão te esperando, pode subir que o pau vai queimar. é até uma brincadeira, uma disputa de briga de torcedor. Acontece isso? Acontece de tudo, inclusive uma história muito triste, é, que muito pouco divulgada. O Pop tem 400 homens hoje, e há, há um ano, uma operação do Pop na maneira, o Pop chegou na maneira, não tinha bandido nenhum. O Bop, a gente, ué, por que não tem bandido aqui? Todo dia a gente toma um pau aqui. Aí o BOP voltou lá no dia seguinte, não tinha bandido nenhum. Na terceira vez, o comandante do BOP, o Adel Sarmento, que hoje é o comandante do COI, pediu ao Ministério Público Estadual, para GAECO, com autorização do juiz, a maior interceptação telefônica da história do Rio de Janeiro. Foram 250 telefones interceptados. E o BOP realizou a quarta operação, no dia 16 de dezembro, na mangueira. E nós identificamos quatro policiais do BOP. Ligando para os bandidos para avisar. Estão indo aí? Os quatro policiais estão presos, né? A é pena de morte, né? É o isolamento, né? A é... hã? Mas o jogo é assim, é quase que uma briga? Ah, sim? Não, não, lá no informático. Ah, tá, é, é, é. Vou subir vou te pegar. Você vê que eu estou te apagando. É... Isso acontece mesmo. É, não, acontece porque quando você tá com... você chega na favela, você está usando rádio da PM, você tem o rádio do bandido também, o toca mount. E você começa a conversar com o bandido, porque o bandido está. Ah, já vi vocês aí e tal. No golpe, normalmente, quando isso acontece, a operação é abortada. Porque não vale a pena você entrar na favela com o bandido vendo você. Mas em batalhão de área, o policial vai assim mesmo, não quer nem saber. E aí começa aquele enfrentamento. Olha, João, pego na viela, tiro Isso aí que é triste mesmo, sabe? Porque é, é, é, quando. Quando o exército operou no Rio de Janeiro nas operações de intervenção, você não via troca de tiro. O exército chegava só no cirúrgico. Quando era a troca de tiro, era para matar alguém ali que fez alguma coisa errada. Então, é, quando você perde o sigilo da operação, eu não sei se é razoável que você mantenha a operação acontecendo. Mas alguns comandantes de batalhões não, não, não ligam para isso. Rodrigo, pode falar. Você poderia comentar com a gente... A respeito desse fornecimento escancarado de arma, da quantidade de arma que o bandido tem hoje em dia dentro do de Janeiro e do Brasil como um todo. O... Olha só, é... vou falar de Marielle, porque é que eu vou encaixar aí, tá? A... O policial militar Rony Lessa, que foi preso, é, acusado do assassinato de Marielle. Na casa dele tinham 120 peças de fuzil. É, ele importava peças de fuzil, ele montava fuzil e vendia para traficantes, para milicianos e para policiais. Rony está preso. Descobrindo que a esposa do Rony é que comprava essas peças com o cartão dela internacional, com visa. E essas peças chegavam pelo aeroporto, tá, Renato. Não chegavam via, via nav navio, não. A esposa do Lessa não está presa ainda, viu, Renato? Ela está solta. E é possível que, a, que o juiz, no caso Marielle, peça a prisão da escuta do Lessa nos próximos dias. Se o juiz pedir a prisão da escuta do Lessa, o Lessa vai assinar a delação premiada. E ele vai confessar o que todo mundo já sabe. Quem mandou o Lessa matar Marielle foi o Brasão, foi o MDB do Rio de Janeiro. Então só na linha do tempo para você entender, Renato, há dois anos... O Freixo foi para a televisão, dois anos não, um ano, falou então, assim, dois anos. O PSOL, no Rio de Janeiro, ajudou a Lava Jato. Nós denunciamos o MDB do Rio. A Operação Cadeia Velha, que prendeu o Pissiano, que prendeu o Paulo Melo, que prendeu o Brasão, que prendeu o Chiquinho da Mangueira, que é uma extensão da Operação Lava Jato, essa Operação Cadeia Velha, na verdade, foi Delação, informação do PSOL. O PSOL tinha acesso a documentos na LERJ, pegou esses documentos, levou do juiz, e a cadeia velha acabou com o MDB do Rio de Janeiro. Todo o MDB do Rio de Janeiro está preso. Né? O MDB ficou furioso. Isso não vai ficar assim. Vamos matar o Freixo. Não dá para matar o Freixo. O Freixo tem um carro blindado, e tem quatro policiais com fuzil acompanhando o Freixo todos os dias. Ah, então vamos matar alguém próximo ao Freixo. Marielle. Mataram Marielle? Ah, quem matou Marielle? Rony Lessa. Ah, mas é verdade isso? O Rony Lessa não confessou, mas ele consultou o nome Marielle no computador dele, pelo menos 200 vezes, em dois meses. E ele começou a consultar no dia 10 de novembro, um dia depois da operação cadeia vênia. Quando o delegado Daniel chama o Lessa para Depor pela primeira vez, Daniel, Lessa, você matou Marielle? Não, nem sei quem é Marielle. Tem certeza que você não sabe? Não, não sei, nunca ouvi falar dessa mulher. Né? Tá bom, assina aqui esse documento. Ele assinou. E ali o delegado falou, Pino, já sei quem matou Marielle. Porque o delegado já tinha acesso à quebra de sigilo da nuvem, do Google, e ele já sabia que o Lessa tinha consultado Marielle. 200. E ali O general Praganeta ficou sabendo Mas o general Praganeta não podia sair para televisão oh já sabemos quem foi Não é o perfil do general do exército Mas o ministro Raul Jukman imbecil, malvado Foi para a televisão e começou a falar Já sabemos que matou Marielle né? Na verdade o Raul Jugman Não falava do Lessa Ele falava do Rodrigo Pereira, é então, um policial militar que tinha procurado a Polícia Federal, sentou no depoimento e disse, eu estava numa mesa de bar e escutei duas pessoas dizendo que ia matar Marielle, né? a mando do siciliano, do vereador. Acontece que esse Rodrigo era policial militar, segurança do Brasão, e foi plantado pelo Brasão para confundir a informação da Marielle, a, a investigação verdadeira. E a Rede Globo e o Raul Júlio começaram a insistir nessa versão. Aí. Polícia Federal tem que investigar! O general Pregaleco já sabia quem tinha matado. A polícia civil do Rio de Janeiro já, tinha, já sabia. Precisava só pegar as provas. Se a gente fosse na onda da Rede Globo, na onda da Polícia Federal, a gente perdia a investigação toda. E era isso que o Brasil queria. Tá? Para nossa sorte, esse policial Rodrigo confessou isso. Eu inventei essa história toda. O que então o Rodrigo continuou na pele, deve ser expulso, está preso inclusive, e o, o general Pagamento e o rival da Polícia Civil, e o delegado da Leão, ufa, estavam com certo. Tá? Então a Rede Globo, a Polícia Federal Ronaldo Jurma, quase atrapalham toda a investigação. Tá? E quem é o Rony Lessa? Rony Lessa, Renato, você quase conhece. Talvez você tenha conhecido. Rony Lessa é um policial do BOP, que em 95 trabalhava no Doesp. Do Fez curso no Batalhão de Forças Especiais Com as duas equipes lá Possivelmente na Força 1, na Força 2 O Lessa Foi mandado embora do Bob Porque era por Foi para a PM do Rio de Janeiro Serviu no 9 Batalhão E foi convidado pelo Rogério de Andrade Para ser segurança do Rogério de Andrade Cheiro. De lá para cá Fez carreira na Polícia Militar E na Polícia Civil como informante Segurança do Rogério de Andrade Trabalhava com um policial com Alanturnovski, chefe da polícia civil, tá? era homem da equipe do Alanturnovski. Todo mundo sabia que o Lessa era bandido. Em algum momento, o Lessa sofreu um atentado, perdeu a perna numa explosão do carro e começou a usar a perna mecânica. Por azar do Jair Bolsonaro, azar, ele era vizinho do Jair Bolsonaro do condomínio na Barra. E o Renan, filho do Jair, começou a namorar a filha do Lessa. <risos> E o Flávio morre de rico meteu. Tem 500 milhas no condomínio. Meu, meu irmão resolve namorar do bandido, Filho do bandido. Mas, sinceramente, não tem ligação nenhuma. Nenhuma ligação. E eu estou falando, não é porque eu estou no meio do clube militar, porque eu já falei isso na imprensa. Porque as pessoas insistem. Porra, oh, coisa esquisita. Tem um o Bolsonaro. Ah, tem um filho que namora a filha do, do assassino da Maria. Coincidência. Trágica coincidência do Rio de Janeiro. Trágica coincidência. Eu sei que vai ser foda você explicar, mas é verdade. Eu estou agradecendo muito essas informações porque eu comandei uma polícia militar, fui secretário de segurança do estado de Goiás. E está bem conhecido pela sua violência por mais de três anos mas o assunto que eu quero abordar aqui é a instrução Senhor. porque eu acho que a instrução é o é o básico para o soldado da polícia militar cumprir a sua obrigação ouvi dizer após o na época em que eu comandei antes de entrar nessa nessa parte na época que eu comandei a BM o exército ainda através das GPM. a IGPM fazia um, um controle de todas as polícias militares. O interessante é que o Exército naquela época, ele, é, a instituição apoiou, mas foi um apoio espetacular. Eu era o único do exército dentro da PM de Goiás e sabia que ninguém queria que eu me saísse bem, mas o fundamental da instrução, naquela época os quartéis da PM eram nos moldes dos quartéis do exército, o PM que quando eu assumi o PM dava o seu serviço, 48 horas depois estava dispensado, eu observei durante um mês e daí em diante eu comecei a aplicar o que eu aprendi no Exército e que eu, até hoje, acho que se aplica perfeitamente às polícias militares. Porque um homem que não tem instrução, ele não pode produzir. E aí eu passei a exigir os soldados da PM, todos os militares da PM, policiais, militares, é, terminou o serviço, compareceu ao quartel onde deveriam ter instrução todo tipo de instrução é, peculiar à polícia militar aquilo foi uma reação muito, muito grande porém uma coisa importante que eu também consegui introduzir porque a PM, ela, ela tinha autonomia administrativa. O secretário, o comandante da PM também era secretário de Estado. Isso que o Milton, Milton, Milton né? fez aqui no Rio. E o resultado foi excelente porque eu consegui em todas as polícias militares ter uma cozinha, ou melhor, fazer com que as cozinhas funcionassem Serviço em refeições diariamente aos homens e eles, além de estarem bem alimentados, eram instruídos quando estavam fora de serviço. O policial só tinha direito a ficar o dia seguinte fora da instrução se ele passasse a noite acordado, que era o caso da Mas aí a outra parte da pergunta aqui, voltando aos dias atuais me informaram que hoje não existe mais batalhão, não existem mais unidades das polícias militares e que não existe mais esse negócio de instrução. O soldado dá o seu serviço, 48 horas depois ele volta outra vez para dar o mesmo serviço ou, ou cumprir a mesma atividade, seja ela na UPP, seja ela no em qualquer lugar do Estado, no policiamento ostensivo, no policiamento preventivo. Então eu pergunto, como hoje é conduzida a formação? Essa é mais fácil de responder, acredito. Mas a, o treinamento do policial. Porque nós todos, ao longo da vida, tivemos isso. Desde, desde o cadete até o general Nas unidades especiais, eu vou o do senhor é Com muita seriedade, tá? Se o senhor sair daqui nesse momento até a gente para o senhor um dia Eu faço parte da associação de veteranos do Bob, né Hoje eu sou vice-presidente é, Eu tenho uma, uma, uma vontade de levar um maior número de amigos para conhecer o BOP. Eu levei um dia do Bop um empresário do ramo do turismo, o presidente da CDC, que foi piloto do, é, foi do Ita, depois foi piloto do Lato ele tem um avião dele, que é o nome dele é Eu levei ele para conhecer o Bop num dia de jogo do Brasil, na Copa do Mundo. Ele falou para vocês têm instrução no dia de jogo do Brasil? Não, não tem instrução todo dia, inclusive no dia de jogo do Brasil. Né? Para o Brasil jogando ali e uma equipe nossa treinando aqui. E ele ficou impressionado. Mas é, isso não se reproduz na PM como um todo. Na PM como um todo, é, tinham 24 horas, casa, descansar. E toda vez que você tenta mexer nisso, tem o, a primeira desculpa deles. É o bico. Eu preciso da minha folga para fazer o bico, para complementar o salário. Haja visto que há dois anos o Estado do Rio de Janeiro ficou 59 dias sem pagar salário. Então, é... Então, é, é Bem difícil você negociar com o bico do policial. É... Aí tem o segundo problema, que o General Praga Neto não sabia. Os policiais do Rio de Janeiro, da capital, eles são sobrecarregados com depoimentos. Um policial de rádio-patrulha do Rio de Janeiro, ele prende um bandido por dia. Um policial do BOP prende um bandido, dois por dia. Então, cada bandido preso é um depoimento em delegacia, você perde uma folga. E um depoimento em juízo, que você perde mais uma folga. Então, se eu sou um policial muito ativo, trabalho na Rádio Patrulha da Rio Branco, e eu prendo três bandidos por, por serviço, acabou a sua folga, compreendo? Não tem mais folga. E o comparecimento em juízo, você cancela as férias. O policial que tiver de férias, cancela as férias, porque é réu preso. O réu não pode ficar mais de tantos dias preso, senão ele vai ser solto imediatamente. Então o general Braga Neto ficou preocupado com isso, mas não conseguiu mexer nisso, é, na questão da folga do policial. Na questão do treinamento, o, o general Braga Neto conseguiu com que forças do Exército Brasileiro, eu acho, que da, eu acho que das forças especiais, não tenho certeza, dessem instrução para os militares da PM. E olha, todo mundo saiu de lá satisfeito. O policial olhava para o. Há cinco anos que eu não tenho treinamento. Ou seja, o policial gosta de treinamento. Ele gosta de sala de aula, ele gosta de ativo, ele gosta de fazer educação física. É que realmente as pessoas não, não esqueceram essa, essa, essa, essa, essa necessidade. Tá? Mas ele não foge do treinamento que ele é vagabundo não. Tá? Ele foge que não tinha treinamento. Agora, a questão do depoimento que é seríssima, talvez... É, se o um policial fosse liberado desse depoimento, pudesse prestar esse depoimento em vídeo, no batalhão dele, sabe, sentava, ligava o vídeo, falava com os bis, olha os bis, eu, falava... eu lembro desse dia assim, foi assim, foi assado, e tal, tal. Mas esse é um problema que assombra todas as polícias do Brasil, tá? assim em Goiás também, Brasília, que eu tive lá no tanto. O problema é um problema, é tá, problema de legislação. É um problema de legislação. Por quê? Por que eu tive na Holanda agora? O policial só presta um depoimento, só, nunca mais. O policial chega com o preso na rua, leva no colega comissário, o policial dá uma parte com caneta e papel, não precisa de computador, e o policial sai dali imediatamente e vai ao Ministério Público. Acabou. Nunca mais ele vai depor. Aqui no Brasil presta depoimento para o delegado, no alto, não autosão flagrante. Aí depois vou no, no libelo acusatório. E depois volto para julgamento. Eu vou três vezes depor uma prisão que eu fiz, às vezes, há dois anos, há três anos, que coisa de louco, né? É, é, é Tem que mexer no código processual, no processo penal, né? E na custódia, é, depois, a custódia também. A custódia nem contém, na custódia também. A custódia hoje, eu não sou mais obrigado a levar o policial, a Polícia Civil leva. Mas há um ano, quem levava a custódia é o próprio policial. Chegava na delegacia, o delegado falava, ó. Oh, você enviou então, aí, leva na custódia aí tu levava na custódia normalmente o policial via o bandido sair da, da, da sala de custódia Meu Deus. Pessoal, pessoal posso perguntar que o senhor foi o secretário lá? não? 75 a 78 Aí 79 a 90 Mais 90 três anos. o senhor sabe que até hoje eu, eu peguei eu não peguei o um general Cerqueira como comandante da PM, né, mas eu peguei como secretário de Segurança Pública. Até hoje, eu sei que ele foi presidente aqui, né, até hoje, quando se conversa com qualquer oficial da PM do Rio de Janeiro, com qualquer praça, eles lembram do general com muita saudade. E o general implementou treinamento, o general reduziu a escala, é, é, é, piorou, é, é, hoje, mexeu na escala para pi... o general fez tudo tentando copiar o exército brasileiro. E, ainda assim, os policiais gostam dele, não tem como. do policial. E condecorava, ah, condecorava, pagava fecúndia, né? Eu recebo fecúndia e Eu fui comandante, mais ou menos, na época do Geraldo Erqueiro. Mas a minha, a, a minha pergunta é só para concluir o, o meu conhecimento. Então, hoje não existem mais as unidades das Polícias Militares. Foram extintas. Hoje existe só o PP. É verdade isso? Olha, os batalhões... É... Que bairro que senhor mora? Botafogo Vou dar um exemplo de tipo. Si, que eu servi no 2 Batalhão Eu servi no 2 Batalhão, nosso efetivo eram é 700 homens Nós tomávamos conta da Urca, Maitá, Botafogo Até aqui, a nossa divisa era aqui do 5º Batalhão, 13º Batalhão, Praça Paris E até a Praia Vermelha, tá? Eu servi no batalhão com 700 homens Hoje o 2 Batalhão tem 210 homens, tá? É, no lugar do Sim. batalhão hoje tem um edifício construído é. para... Não tem, portanto, tem tipo... nem água para treinamento ali, viu? Não, não tem área um para treinamento. E o batalhão, batalhão, batalhão, batalhão hoje, hoje tem mais efetivo na UPP Santa Marta do que no batalhão. A UPP Santa Marta tem mais efetivo que o batalhão de Botafogo. Olha que coisa absolutamente louca. Santa Marta você tem 6.600 habitantes. No bairro de Botafogo, Urca, você soma ali 7 poucos mil habitantes. Da onde saiu esse cálculo que o Santa Marta tinha que ter mais policial por habitante que o bairro de Botafogo? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu voltava do Colégio Militar pela, pela Rua da Passagem, eu pegava um ônibus 432, 438, 442, eu passava ali, a PM tinha três policiais com cap branco na Rua da Passagem, né, tomando conta do trânsito. Hoje você não tem mais nenhum policial no um policiamento a pé de Botafogo, nenhum, zero né, policiais. Então, algum louco mexeu nisso tudo. O Sérgio Cabral, hoje, em São Gonçalo, hoje, nós temos 1 milhão e 100 mil habitantes em São Gonçalo. Nós temos um batalhão com 700 policiais em São Gonçalo, sétimo batalhão. A relação policial por habitante em São Gonçalo é uma das piores do mundo, tá? Uma das piores do mundo. Já na Rocinha, nós temos 77 mil habitantes e nós temos 700 policiais olha que coisa de doida né? é, a Rocinha tem números relativos 12 vezes mais policiais que se mostraram. isso está errado o, a sociedade chega a estar tá atenta a isso mas ninguém, ninguém se importa disso não. é porque o fundamental fundamental no meu ponto de vista é a formação e a instrução e treinamento e e, e a capacitação E na situação do Rio de Janeiro eu também só perdoando eu não, eu não, eu não o senhor sou, é, O controle sou. também tá o, o controle. Só o suplementar O senhor tá acompanhando, me perdoa Uma notícia do jornal essa semana Do subcomandante do 7º Batalhão não? O senhor acompanhou o jornal, isso aí? Eu tenho a assinatura do grupo Mas já desisti de ler Porque um o globo é um jornal A parte Eu queria dizer para quem está nessa sala aqui Não tem problema Pode filmar, pode colocar em rede comandante do sétimo batalhão da Polícia Militar é um coronel correto. Não tem problema nenhum com ele. O subcomandante é o Major Lourenço, que foi preso há seis anos por roubo de caixa eletrônico. Foi preso uma quadrilha de 10 policiais. Explodiram mais de 20 caixas eletrônicos pelo Rio de Janeiro. Foi preso, foi expulso da Polícia Militar e foi reincluído da Polícia Militar no mês passado. E foi nomeado subcomandante do batalhão. Interessante que ele ameaçou colegas de morte Tem vários colegas da polícia hoje Que não podem passar por ele Porque ele falou que quer é matar os colegas Então como é que eu vou à frente Onde uma polícia, onde um subcomandante Foi preso por roubo de caixa eletrônica Ele foi expulso Da gestão do meu E página Foi readmitido pela na polícia militar Por uma decisão De uma desembargadora que eu gosto muito o clube militar gosta muito dela A Marília, né, aquela desembargadora que é. A mulher, na verdade, gostar muito dela, é uma louca, descompensada. não é que ela aceita que um vagabundo, condenado, preso, seja reintegrado à corporação, promovido a mais e vai assumir o subcomandante sub sub de batalha? Essa é a realidade do Rio de Janeiro. E é uma realidade traumática, tá? Porque onde é que a gente vai até isso? Então, onde que a, a gente vai? Até onde a gente vai admitir essas relações no Rio de Janeiro? Essas relações são. São perigosíssimas para a nossa cidade, para o nosso país. Olha, qual é colega que o senhor pode falar aí? Qual Qual a idade do senhor? Três. Beleza? Então tem uma cara de mais novo, viu, amigo. Obrigado. Beleza. Beleza. Beleza. Beleza. mas é mais errado? Assim. São duas perguntas. Em o estudante, não. A... Oi? Não, não sou jornalista. Beleza. Como uma coisa Oi? não, né? Não, não. não. É da puta! Sim, são duas perguntas simples. Em relação ao vereador Siqueira, em tem uma ligação com a com questão de milícia, e a outra é... Falando exatamente de milícia, como até você colocou de começo. Qual a forma que a gente teria de combater essas milícias? Existe uma maneira? Olha só, é, eu, eu primeiro preciso sensibilizar governos a importância de combater, tá? Até o Tropa de Elite 2 você lembrava que não existia disposição. Qual o teu nome, yeah. Guilherme? Olha a contribuição da Rede Globo para combater as milícias. No meio do debate sobre milícias do Brasil, a Rede Globo lança uma novela chamada Porta -Linha onde o Antônio Fagundes era um miliciano. Acontece que ele era um miliciano de gente boa, não andava armado, ajudava todo mundo, fazia... brincando com todo mundo. Então para o Brasil, durante anos, o Brasil, durante anos, milícia é uma coisa muito legal. tem o então, Antônio Fagundes que ajuda todo mundo nunca foi. Aquela construção é uma construção louca, doentia, criminosa, na cabeça de autores globais. Tá? Imperdoável o que a gente Mundo fez, imperdoável. No momento que a gente precisava desse debate Que a milícia matava pessoas no Rio de Janeiro A milícia mata pessoas, eu tenho que falar nessa sala aqui Porque o cara comprou um bujão de gás Do concorrente, não, tem que comprar meu bujão de gás Que custa 5 reais mais caro Não vou te matar Então a maior causa mortes Milícia Era comprar um de gás do concorrente Era isso que nós tínhamos no Rio de Janeiro E a imprensa fechava os olhos A nossa amiga da Vera Araújo foi a primeira jornalista do Rio de Janeiro A denunciar as milícias Até então, é como se a milícia não existisse Então eu preciso sensibilizar As pessoas aqui Os leitores de jornais A ameaça que a milícia representa A milícia A milícia hoje é, Grupos de ex-policiais paramilitares, Ex-militares das Forças Armadas Ativa muitos, tá? Que dominam o território Olha só, eu vou dizer para o senhor. Não, só para entender. Tá, é, a milícia começa. Eu vou dar um exemplo de uma formação de milícia. É, Realengo, bairro do meu pai. Um policial militar, chamado André Guimarães, ele compra uma van e resolve fazer um caminho de van lotada. Realengo, sendo a cidade. E ele percebe que aquilo está dando muito dinheiro, porque o ônibus 383 é lotado. Você vai em pé e ele compra a segunda van, compra a terceira van, compra a quarta van. Daqui a pouco ele prometeu: eu, eu domino uma área com 16 vans, eu ganho um dinheirão. Aí um dia ele acorda, vai lá na praça onde estão as vans dele, ele observa que tem mais duas vans ali. Opa, quem são vocês? Não, só da é, rua lá de baixo, a gente comprou duas vans. Não, não, eu que descobri esse business aqui, esse negócio é meu, sai daqui. Né? Aí começa a disputa territorial para a execução de atividades não reglamentáveis. Vai... É. Toda vez que você cria num estado, numa cidade, num bairro uma atividade econômica não regulamentada, você provoca disputa territorial. Você provoca morte e formação de quadrilhas. É assim que as marcas se estabelecem em todo mundo. Se o senhor tentar vender coco em Ipanema hoje, ele faz o teste aí. Eu, vou ser o jornalista. É o nome, Guilherme? Eu vou ser o Guilherme. A gente pega o caminhão coloca 200 cocos e passa ali que eu o coco do Guilherme, dois reais o Guilherme vai correr em 5 minutos porque ali milicianos definiram que o território a atividade que não é tributada que é uma zona cinzenta não é legal nem ilegal e pertence. As milícias surgem do Rio de Janeiro oferecendo proteção, oferecendo venda de produtos é, é, exclusivos, gás hoje em dia a milícia determina até que cerveja você vai tomar Algumas favelas do Rio de Janeiro você não pode vender xicariol Só tem Porque o miliciano é dono de uma distribuidora de teipava. Então a milícia é isso Policiais chegam perto disso, ganham dinheiro Num primeiro momento realmente proíbem a cocaína e a maconha Isso é bonito, é conservador Eu gosto muito Eu não gosto de maconha, gosto de cocaína Mas eu gosto que não tenha balifante e tal Num segundo momento as milícias começam a vender cocaína também Então as milícias da Kelsus Que ela foi retirada de lá Vende cocaína. Então a milícia é uma merda. E pior de tudo, ela elege vereador e elege deputado. Nós chegamos até no Rio de Janeiro, pelo menos 11 políticos com mandato, é, que eram é um, verdadeiramente é, milicianos. Tão presos. Deco, então Lins e tantos mais. É, e o filme de Elite é sobre isso. Mostra lá o secretário de segurança pública frequentando essas áreas de milícia, pedindo voto. Não é novidade para ninguém. Está de dois e é isso. Agora, confesso ao senhor, porque se eu tivesse esse papo do grupo Militar há 15 anos, eu ia ter alguma dificuldade de convencer as pessoas aqui dentro que a milícia era algo ruim. O prefeito Sazamaia publicamente dizia, são as forças armadas unificadas do Rio de Janeiro. É, ele comparava as forças de enfrentamento das FARCs na Colômbia. Né? Só que o clube contribuiu para. Para eroicizá-los através de uma. Validar Vale dar. É. Mas, mas o Guilherme, eu não sei da ligação siciliana, me perdoa. É. É, eu sei que eu estou te falando, é público. Ontem a Raquel Dotti disse que desconfia da participação do. do. do Brasão, como autor intelectual da morte, né? É. É, eu sei que eu estou te falando, porque eu conheço os policiais da investigação. E, e desde o primeiro momento eles partiram para a linha de investigação de MDB. A, a linha de Siciliano é a linha da Polícia Federal do Raul Jungmann, ok? Que foi uma linha que hoje a gente sabe que foi plantada para tentar causar um equívoco da investigação. E tem como acabar com a retenção? Sensibilizar, orientar, cobrar da, da Polícia Militar, da, do, da Polícia Civil cobrado do Ministério Público do Rio de Janeiro Agora, a verdade seja dita, tá, o, o Guilherme? Eu votei em Flávio Bolsonaro Votei mesmo, fiz campanha para ele, fui na rua pedir voto Até hoje ele não me explicou Por que, que a esposa do Adriano, da Liele Por que, que a mãe do Adriano trabalhava no gabinete dele Nunca me explicou Eu cobro essa explicação dele porque movimento é o Copa do Queiroz Copa do Queiroz, eu não sabia de nada tá? Adriano foi o maior assassino que o Rio de Janeiro já teve na história É como se, se fosse... pagar no city é como se o deputado tivesse a mãe do Coringa e a esposa do Coringa trabalhando no gabinete dele tá? e ele coloca na conta do Queiroz tá? beleza? Sou. a Beleza? Essa linha de pergunta aí de ministra também é bastante rápida e que já foi falado aí por alguns especialistas em segurança que o Rio de Janeiro tem muitos problemas de segurança muitos, e isso é uma delas de a contratação de organizações contra elas muito mais perigosas que a polícia não que a milícia seja boa, porque você falou também, a gente pode, é, ninguém presta nessa área. Mas o que alguns falam é que entre combater o narcotráfico e a milícia, ficaram priorizando talvez essas organizações mais é, criminosas, mais perigosas, para deixar a milícia, de repente, por uma segunda oportunidade, seria isso? Hoje, por um acaso, a Polícia Civil prendeu pelo menos quatro milicianos importantíssimos, tá? Lá da... de, de Corno, né? Da... da... De Uaíba e Córno, né? Prendeu o pessoal do ECO. É... é que nós temos uma única delegacia da Polícia Civil, que é a DECO, que investiga e parte em milícia. E nós temos várias delegacias da Polícia Civil que investigam o homicídio, que é, além da DH, as delegacias de bairro. Que investigam o narcotráfico, que além da, da, da decote, eles eram de bairro. Se o governador chamar a Polícia Civil e falar que é a prioridade da milícia, eu não tenho dúvida que a milícia vai, vai passar a assim, ser uma prioridade. Mas no Rio de Janeiro, hoje, tudo é prioridade, né? Uma... É Década de 70, que você comentou com determinado. Maria, eu me lembrei disso. Na década de 70, o Brasil estava sendo o resto da revolução civil militar e teve uma operação chamada Operação Bandeirantes, onde a Bíblia desmantelou totalmente as organizações guerrindeiras de esquerda à época. E resolveu. Acabou. Inclusive, o acabou o movimento estudante e a, esse movimento guerrindeiro. Como a palestra do Oficial é se a solução ou não, mas há é a possibilidade de fazer uma operação, uma operação moderante? A exemplo, que na época eu tinha um delegado ali que foi outros para essa intervenção. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu não uma sei. Solução? É, eu, eu Quando eu, eu digo para os amigos, quando eu tive um debate sobre isso, eu tive um debate debate com o jornalista que eu gosto muito, que é o Molica, da Veja. Eu falei, Molica, o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu esmagar é, a esquerda armada na fase embrionária. E eu tenho orgulho disso. Graças a Deus a gente não viu uma Argentina, nem um Chile aqui, um banho um de sangue, 30 mil mortos, nada disso aqui. A Operação Urbana ela conseguiu acabar com a fase embrionária lá, a disposição de transformar o Brasil numa ditadura do proletariado. E a gente poderia reproduzir isso para combater o narcotráfico do Rio de Janeiro, com as leis atuais, não. Eu, eu tenho uma admiração, um carinho pelo general Pregadeto, acho que ele é um cara intelligentíssimo. Eu tenho uma, uma, uma, uma, uma admiração pelo general Sinote e por todos os generais que aqui passaram. Mas se qualquer um que a gente coloque aí, coloca lá o Sérgio Moro, coloca ali o general Pujol, qualquer um que sente naquela cadeira de secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, ele vai estar com a mão amarrada pelas, pelos taques do Ministério Público pela audiência de custódia. pela falta de legislação para combater a receptação de cigarro não tem não tem legislação, não vai prender ninguém não pode prender então sem mudança de lei eu acho que não dá para ir a lugar nenhum não, não? não. podemos ter legislação ah, tudo que você falou, a impressão que dá é que continua-se enxugar gelo né? Muita luta, muita dificuldade, mortes e só se enxuca a gente. é São Paulo fala de um certo sucesso no combate, mas a impressão também é que dá que o PCC exporta bandida para o Brasil inteiro, né? Se fica pesado um lugar, eles põem para outro lugar. Se, a única não seria uma ação federal, a nível de Brasil, atuando fronteiras, tra é, armas, uma ação forte federal? Não seria o único jeito de mexer com tudo isso? Meu nome é Roberto Miranda. Roberto, olha que interessante. É, a gente mede violência urbana através de um único número, número de homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Então, São Paulo, capital hoje, é a segunda capital menos violenta do Brasil. Lá nós temos 9,8 homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Porto Alegre nós temos 51. Então, Porto Alegre é cinco vezes mais violento que São Paulo, tá? Rio de Janeiro nós temos 27, então Rio de Janeiro é mais ou menos três vezes mais grande do São Paulo. Mas esse número tem uma pegadinha. Esse número não impacta a vida do Roberto, nem a vida do, do, do Coronel Laporta, nem a vida do Nery. Porque o nosso impacto é roubo de rua, é roubo de carro. Tá? A morte da periferia não nos, não, não nos impacta. A gente não frequenta bares e botiquins duas da manhã. Porque quem morre vítima de homicídio no Brasil, normalmente entre 10 da noite e 2 da manhã a 50 metros de um cutiquinho. o que nos impacta é o latrocínio tá? e o latrocínio no Brasil ele continua existindo morreu o chinês então por mais que o governo de São Paulo possa ter feito eu acredito que não fez um pacto com o PCC chamou o PCC e assim, PCC para de matar tá? aí tem uma queda brusca do número de, de disputa territorial na periferia cai o homicídio por mais que o Dória tenha feito isso por mais que o Alckmin tenha feito isso não fez, tá? isso não impacta a vida do cidadão paulista, porque eu ligo da Atena todo dia e eu o um dia inteiro vendo cena da Atena de pessoas que morreram dando carro baleadas então, então a, a violência que nos incomoda Roberto, é violência diferente da que incomoda o morador é, na periferia na periferia o pai está preocupado a esposa está é preocupada Se o marido já voltou do bar, deixando Fica no bar não, é meio perigoso. Aqui eu estou preocupado com meu pai realizar um saque de caixa eletrônico em Copacabana, ok? Então assim, a minha opinião é bem, bem esquisita. É, em alguns momentos eu estou deixar para lá o perfeito. Falando sério, eu quero resgatar a tranquilidade do trabalhador que acorda de manhã e vai pro ponto de ônibus para não ser assaltado. Isso está vitimando os nossos colegas aqui. Eu trabalhava na Rede Globo, todos os dias faxineiras da Rede Globo viam falar comigo. O Metel, eu estava lá na pavuna esperando meu ônibus de manhã, 5 da manhã encostou um carro com fuzil, roubou meu celular. Roubando o celular com fuzil na pavuna. Roubando o celular com fuzil. O público, mas está tutelado pela Uncine, tá? Então, com todo respeito, todo carinho. Bruno Fistinha não foi feito com dinheiro público, tá? A presidente está equivocado, ok? Com todo o respeito e carinho, tá? A Ancine está imobiliada, estava realmente, apesar do presidente da Ancine ser é um cara muito bom, tá? Christian. Ele fez um filme maravilhoso chamado Cento Apuma, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Okay? Ele foi o diretor do filme chamado Santa Apuma. Então assim, é, eu não uso nem esse dinheiro aqui, eu não, uso, tá? eu não uso, A gente usa só dinheiro privado. Mas narrativa de direita, Policiais heróis, com policiais corretos, isso é maravilhoso. Tá? Vai vir Mariguela. Não vai ver, viu? Vai vir mais filmes ruins aí, vai vir o um filme da história da Susana Cristoffel, né? Vai ser heroicizada, com certeza vai ser heroicizada. Porque não tem como você falar de um ser humano sem você falar coisas boas dessa pessoa. Tá? E é, isso é muito triste. Eu estou fazendo um filme agora chamado, é, é uma copiação, tá? Vidas Secas, é cópia mesmo de Caciliano Ramos, mas eu estou pegando uma família, ao invés de fugir da Bahia, essa família está fugindo da Venezuela, tá? E eu, eu pedi para a Globo Filme, para bancar o filme, eles estão avaliando, para eu bancar. E eu vou contar a história de uma família fugindo. leu o Ramos? Bale é, baleia? Pô, não sei o que onde, pô? Esse, é o Esse livro é leitura obrigatório É né, médico. Uma cadela chamada Baleia que morre. Não vou contar não, não vai, mas ela horrível. Aí tem um papagaio também, que a cadela baleia, Come o papagaio antes. Tem dois filhos, filho um e filho dois. Porque o Craciano Ramos não dava nem nome para filhos. Para você não ficar é... ficando preocupado com os meninos, né? Então o livro vendeu 11 milhões de cópias. Pô, eu estou curioso, Porra, eu vou te dar um livro desse aí, por exemplo. É o um livro brasileiro mais lindo da história. O Crassileiro não é um comunista vou pegar a história do Crescimento do Ramos, vou jogar na Venezuela e vou, vou, e vou contar a história da família fugindo da ditadura do Chaves do Maduro. Tá? Isso vai ser sensacional. Aí quem sabe os caras vão acordar para o drama humano da Venezuela hoje. Né? E vai lá, viu? Está lá um, é um, é um general FE chamado Pazuelo. Está comandando lá. Está comandando lá Boa Vista. São, são cinco acampamentos. Cada acampamento com 1.100 venezuelanos Infelizmente não dá para receber todo mundo São 100 mil venezuelanos vivendo em Boa Vista hoje É o maior drama humano do mundo Mas a Rede Globo não está preocupada com isso Está preocupada com Alepo na Síria Todas as matérias da República Todas são sobre a Síria E na Venezuela já serão 3 milhões de venezuelanos Quando a Globo Deus insiste no problema da Síria Olha que absurdo, cara Olha que absurdo Nossos amigos, viu? O Miguel o Os diretores lá Beleza, a gente vai contar isso com o Chu, viu? Rodrigo? Desce, é, a gente vai ficar reto tarde aqui. Como você já respondeu ao ao Templar? A questão do... do Rio de Janeiro. Eu acho que. tem solução, pô. Vamos parar, não. Vamos parar, vamos ficar aqui. Vamos dar mais seis meses, pô. Eu vou convidar então o nosso presidente, o general Azuardo. Desculpa os palavrões e pela emoção, viu? Estava. Eu acho que a 99% aqui fala palavrão também, de vez em quando. É, pois é, por isso que eu faço 99%. Né? E quando o assunto é segurança pública, Aí, realmente, chega quase cem por cento, vontade de xingar mesmo, de jeito não. Mas o... infelizmente, o perdi o ministro da sua parte, tem que ser, né? tem que ser não, eu não, né? já viu o outro, Já estou esperando o filme aí na intervenção. e se O senhor o nome Braga? Não não vi, ele sabe já do filme? Um grande levante falar. Eu vou falar também, então. <risos> Mas ele sabe, mas, eu mas o... Não vou saber que o... que o, que o general... Não, isso, eu não, isso eu não vou falar não mas, o, mas nós temos certeza que Como é, o Ivan falou, a gente poderia ficar aqui E entrar pela noite, porque o assunto é, é palpitante E quando a gente ouve o um especialista, mais ainda né é, Eu só vou colocar um pouquinho mais de pimenta nisso daí Eu acho que o que eu vou falar não é novidade mas infelizmente a nossa segurança pública, isso foi falado aqui em termos de legislação, tal. o Braga Neto falava muito disso também, que a gente conversava, o que pode fazer, o que não pode fazer, legislação, legislação. Mas infelizmente a gente está vivendo no Brasil um problema que, vamos dizer, atrapalha muito a solução dos problemas ligados à segurança pública, chamado justiça, infelizmente. Então é que a gente vê, como você falou, o policial prende. Às vezes nem passa um dia na cadeia, né? logo em seguida está solto. É, a gente ouve um ministro, por exemplo, do STF falando e ouve um outro ministro do STF falando, parece que eles estão falando de, de, de tribunais diferentes, de justiças diferentes. Então a gente vê o um desembargador agindo de uma maneira e vê o um outro desembargador, vezes, do mesmo tribunal, parece que são tribunais diferentes. Então parece que existem... Justiça diferente que chega ao cúmulo de um, de um ministro do Supremo falar, não, aqui eu falo o que eu quiser. E não é bem assim. Eu acho que a lei ela tem que ser respeitada e a começar por cima. Então quando nós temos uma justiça contaminada, isso em qualquer país do mundo, se a justiça é contaminada, é muito difícil para as forças legais quererem combater a segurança pública. Ou, Proverem segurança pública e combaterem o, o crime. Se você tem uma justiça que, que não ajuda. E, e muitas vezes até descumprindo a lei. A gente vê que claramente, muitas vezes, os setores do Poder Judiciário tomam decisões autocráticas, em descumprimento da legislação, e aí a advocacia tem que recorrer, etc, etc. Mas, no final das contas, lá na ponta da linha, está o policial que vê o seu trabalho não sendo respeitado e, e ele perde a motivação. Realmente, o Praga Neto falava muito disso, e ele tratou, inclusive, quando ele é, cuidou da reestruturação das polícias, que era exatamente elevar novamente o moral do policial. O, o policial se achava um, um João Ninguém. O trabalho dele não servia para nada, ele estava realmente mais preocupado com o bico dele, para complementar o salário, que não era pago né, mal uniformizado, mal armado, mal treinado, como foi bem falado aqui. Então, mas isso aqui é teria ação oficialmente para eu, eu quero fazer outra palestra de maneira nenhuma, porque a, a, a sua exploração já foi brilhante. De é, repente a gente já, já o convida para vir uma outra vez, de repente estender mais o assunto. Quando o filme, filme lançar, ir. a gente ia é sempre aqui, se possível. A gente chama os fazer. nossos amigos militares, nós somos colegas de intervenção, os colegas que Sim. estão para o filme, o nome do Clube Militar, em nome de toda essa plateia, que nós estamos na a agradecer a todos.